Ontem eu encontrei o Alfredinho. Ai, que Alfredinho? Aquele, menino Aquele que é LGBT. Ah, o Alfredinho é tudo isso? <risos> Ele é lésbica, gay, bissexual e transexual? Não sei. Quer dizer, acho que... Alguém consegue ser tudo isso numa encarnação só? Ah, Sei lá, eu diria que não. Mas o mundo tem avançado tanto, com tanta tecnologia. Pode ser que sim, mas eu acho que não. Acho que só dá pra ser uma coisa de cada vez. É que tá tudo tão complicado mesmo, aí eu me confundo todo. Antes o mundo era tão mais simples. Antes tinha o quê? Viado e sapa Pronto. Tinha travesti, que é o viado pobre, né? O lupin proletariado da homossexualidade. Ih, olha aqui, o Google tá dizendo que existem 17 definições de gênero. Agora o certo é dizer LGBTTT. TTT. Três Ts. É, travesti, transexual e transgênero. PQP. Ah, é, PQP? Ué, eu não sabia que era LGBTTTPQP. ah você não me confunde, você não me confunde. Me fazendo acreditar que PQP é sigla, na na Lá nos Estados Unidos eles falam LGBTQIA. Que? Tem que? É. Pra quê? Por quê? Que? É de que quer dizer esquisito, assim, fora do padrão, sabe? É isso mesmo, uma pessoa que não se enquadra em nada, que está em trânsito. O intersexo quer dizer é, é aquela pessoa que é um pouquinho, tá um pouquinho pra lá, tá um pouquinho pra cá, e, e tem o a-a-a, o assexuado. Por que, que você está me olhando? Não, não, não, eu... Faço sexo, sim, senhora! Olha, a gente tem que discutir essa palavra, sabe? Você quer se referir a sexo, sexo mesmo, ou a gênero, ou a orientação sexual? Minha querida, eu queria me referir a trepar. Posso? Olha, presta atenção. A palavra sexo se refere a pênis e vagina. Detalhes da anatomia que qualquer um pode ter. Ah, qualquer um? É, qualquer um. Ah, tá. é, um homem pode ter vagina. Você lembra da Roberta 12, Aquela que se operou, modificou-se e acabou sendo portadora de uma neovagina. Até fez fotografia para a revista de mulher pelada, você lembra? E as mulheres podem ter tênis também. Ai, mulher de peito que gatinho. uma. <risos> Olha, mas o importante é não confundir sexo e gênero. Gênero, número e grau. Aprendi na escola primária. Você tá gozando com a minha cara, é? Não, não, não, não. Inclusive, eu tenho o maior respeito pelas pessoas transgênicas. Transgêneros. transgê Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu sei. Transgênico é pepino. Pênis é transgênero. Mas no escuro dá pra confundir. Hum, a palpa pra ver. Olha, o transgênero é uma pessoa que não se reconhece no próprio corpo. É o caso da menina que quer ser menino. Sabe, aqui no Brasil, é, é, ele pode ser operado pelo SUS. Ainda existe o SUS? E tem o transexual, que é o transgênero devidamente operado. E tem o caso do travesti que, mesmo não operado, pode se autodefinir como mulher trans. Ah, mulher trans é bem melhor do que cultura trans, né? mais mal. Quer saber mais? Não, não, não, não, não. Obrigado. Eu já estou naufragado nesse oceano de letrinhas. Não, é obrigado. que agora estamos dando nomes aos bois. Mas é boi pra cacete, você não acha? É uma verdadeira manada. Ah, antes era tão mais simples. É, mas menos digno. As pessoas não respeitavam. É. é. As pessoas não respeitavam. E agora, respeito.